As fronteiras erguidas sobre o alicerce da intolerância demarcam uma cidade sitiada. Grupos coexistem em seus escopos delimitados, respeitam seus acordos autônomos. Por trás dessa atmosfera, a cidade aspira à pluralidade, a diversidade. Um recuo, um passo para trás da lente e conflitos tácidos podem ser revelados. Eddie, e eu sou 33 anos. Eu sou o Gana. Sou natural do Pará, mas. Meu nome é Luiz Lagos, moro lá, estou aqui na rua. Sou da Bahia. Eu tenho 33 anos, moro em São Paulo. Meu nome é William, atualmente eu moro aqui no Cureta. Minha mãe e meu pai têm um apartamento próximo ao shopping do Abrija. Tenho tudo, mas não tenho nada. Muita gente tá lá rico, com uma cama cheio de dinheiro. Um querendo matar o outro para ficar com a herança. Eu não tô aqui. Partido de cultura, novamente, eu vou ali. No sábado vou jogar minha bola, porque eu gosto muito. No domingo assiste o teatro. Eu entro em qualquer lugar. Sou ser humano que nem assim eles. Estamos ser humanos, somos carinhosos, somos gente. Ninguém sabe porquê nós estamos aqui. Só nós. Minha casa é estrangeira, mas que eu vou lá, Je vois que si vous avez augmenté votre salaire, vous n'aurez pas de vagabond ici. Non, non, non, J'encourage jamais à des gens sénégalais qui viennent ici. Non. Parce qu'on te dit les Brésil est le Brésil, le Brésil. Mais si tu viens là, ce qui va te faire plus décourager, des jeunes qui ont de la force qui doivent dans la rue. Si tu es le premier à arriver, tu, tu te regrettes pourquoi tu viens là. Parce que je pense qu'un pays qui est magnifique, élément, les gens ne doivent pas dans la rue. Bah, en Afrique, tu ne jamais voir... On não é podemos, mas jamais, mesmo os fornecedores estão para lado Os caras chegam aqui, botam alguma coisa para vender na rua, para arrumar o trocado e fica bom. Vou lá, velho como é que eu tô? vou lá pedir uma licença, ninguém me dá. Ninguém me dá, que eu já fui atrás disso pra mim poder trabalhar sossegado. Foi negado. Nem queria saber quem sou eu quem deixou de ser. Certo mesmo. Ah, moça pessoal já tem a moça. Comida boa é pessoal da social Todo mundo, qualquer tipo de... ser é um, um... trabalho social. Cara. É um trabalho social que convive a sociedade. Qualquer tipo de pessoa chega no EU, é, se definir é ensinado e a questão é que são pessoas que trabalham honestamente mesmo, e querem abarrar esse tipo de coisa. Quem não dança, a Oi, você conhecia uma abraço aí? Eu vou lá de como. Sim, conhecia. Como é que era? Ah, velho, aqui era muito ruim. Eu tinha muito de aqui. A noção, só A reforma que vai haver aqui no Arouche, que vai ter uma intervenção urbanística aqui, eles também estão discutindo, toda a redondeza aqui do Arouche é um reduto da população LGBT. De Desde barzinhos, a própria praça, eles estão discutindo a reforma que vai haver aqui no Arosto, que vai ter uma intervenção política aqui. E você gosta de São Paulo? Ah, tá. eu, só... ah, eu também gosto. de, de homens